certeza tem algo muito errado acontecendo. Desde quando neva aqui? Eu não vejo hora de recuperar minhas memórias. Nada aqui nesse lugar tá certo. Acho que na real, a única coisa na qual eu posso confiar é em você, Sheldon. Você tá bem? Bom, vamos pegar essa armadura aqui, que eu tenho que voltar aos treinos. Desde que começou essa nevasca de ontem para hoje, eu não vi mais ninguém. As coisas estão estranhas. Até hoje eu não vi o Phantom. Desde aquele dia que ele sumiu de casa. O que tá acontecendo com ele? Bom, ao menos eu fiz esse boneco de treino. Eu consigo saber o quanto minha espada tá machucando graças a ele. Mas seis ou, ou oito de dano não é nem perto do que eu preciso. Ao menos eu comecei a melhorar minha armadura. Eu já consegui pontos de experiência, de pernas resistentes, de resistência à queda e velocidade. Aparentemente, tudo que eu faço com essa armadura me ajuda a melhorar, seja correndo, pulando ou até levando dano. Na realidade, esse negócio de levar dano pode ser bem útil, porque querendo ou não, graças a ele, eu vou poder aumentar minha resistência, ficar mais forte e cada vez receber menos dano. Mas sabe, nos livros dizia que com esse altar e essa armadura, eu podia ter mais vida, eu podia ficar mais forte, mas. Eu nem imagino como eu vou fazer isso. Eu acho que eu preciso falar com o Duke. Mano do céu, olha o tanto que a cidade mudou. Eu acho que o Tugin tá. Tugin tá dormindo nesse. Vamos tirar uma foto antes de ajudar ele. O Tuguin, acorda, Tugin. Oi, oi, oi, oi. Tu tá dormindo com o caminhão ligado. Sa ah, sai do caminhão. Oi. Oi, você tá bem? Tô, tava dormindo, tava três dias já arrumando a ah, cidade. Tuguin, olha, olha pra mim, pista. olha pra mim, Tuguin. Onde você mora? Eu moro na, na Nails, na minha loja. Lá em ah. cima, né? É, lá. Tá, vem cá, vem cá, vem cá, Tuguin. So, senta aí, sobe sobe Aqui. Calma. Eu, eu vou te levar pra casa, tá? Descansa um pouquinho. Não, mas eu preciso terminar Já pista. acabou, já acabou, tá boa, tá boa já. E quê? Calma. Tá você precisa... Eu já acabei? Já, você precisa descansar agora, Tuguin. Você tá quanto tempo nisso? Eu não sei. É... E você? Tá, tá fazendo o quê? Eu? Eu tava vindo pra delegacia. Ah. Mas agora isso não importa, não. Agora você tem que descansar. Estamos chegando já, tá bom? Tá. Pronto. P pode descer, Tugin. Cadê? Obrigado. Vamos. Vou... Onde que é seu quarto? Não tem quarto, não. Você não tem quarto? Ô, oh, dó. Não. Espera, calma aí. Uh, faz o seguinte. Ó, oh, deixa eu pegar minha mochila aqui. Não é muito útil, mas tem um colchonete. U usa isso para descansar, tá bom? Quando você estiver tá. melhor, você fala comigo e devolve ela, tá? Mas descansa, toma. Tá, obrigado. Valeu. Bom, o Tugin não parecia muito bem, né? Mas acho que ele vai ficar melhor agora. De qualquer forma, eu tenho negócios a resolver, então eu não posso perder tempo. Uh... Oi, Jenny, tudo bom com você, minha querida? Como que você tá? Tudo bem? É, Eu vim falar com o Duque. Eu, eu, eu posso ir? Oi, Lajotinha. Tu viu que o inverno chegou? Maior frio, né? Enfim, ele avisou que você viria. Pode ir. avisou que eu... Obrigado, Jenny. Muito obrigado, tá? Uh, fo foca. Oh, oi, oi, oi. E aí, LG? tudo bem? Bom, tudo. Tu... O que você tá fazendo aqui? Uai, tô trabalhando, eu tô, tô trabalhando na legacia, velho Vem cá um pouquinho é, Tá bom Oi, o que foi, que foi? Quer o um cafezinho? É. Não, não, fala baixo, fala baixo tu, tu, tu descobriu alguma coisa? Ah, sobre aquele negócio do I xerife, xerife. Ah, não, então, café, né? Eu tava desco tentando descobrir alguma coisa com, com o Jake ali, o policial, mas ele, ele não tá muito a fim de, de me ajudar, não. Mas eu, eu tô nessa busca de investigar ele, mano. Mas até agora, nada. Eu, eu inclusive, até comprei uma câmera pra investigar o, algumas pessoas aqui da cidade. Eu tô aproveitando pra investigar o, o xerife também. Tá, é, qualquer coisa, você me avisa. Tá, não, não agora, depois, que tem muita câmera, quero conversar com você, tá bom? Beleza, beleza, tudo tá. bem. Inclusive tem uma câmera olhando pra gente agora. Enfim, nossa, que legal, né? Verdade. Feliz Natal, tá? Boa sorte naquele emprego lá de urso de Natal, tá bom? Ah, não, tudo bem, tudo bem. Vai lá, tchau. Tchau. Eu não vi que tinha aquela câmera. Que ódio! Tá, de qualquer forma, eu ainda não entendi aquele negócio do Duque sabia que a gente ia vir, tipo, o que ele tá falando? Duque? Tudo bom? Como você tá? Você tá bem? Você demorou. A neve estava alta? Uh, não, a, a neve começou a cair agora há pouco. Uh, pera. Como tu sabe que eu ia vir? Você andou treinando? Me fale as novidades. Uh, é, é eu, eu andei treinando. Eu consegui essa armadura aqui, olha. Assim, é, é, pelo que eu entendi, pelo livro que você me deu do Blood Magic, ela é uma armadura forte, mas acho que ela ainda não tá no potencial dela. Eu não entendi muito bem. Você terá tempo ainda para descobrir melhor isso. Agora você precisa praticar mais. Eu, eu sei, mas toda hora eu quero saber mais. Como assim eu sou vários, vários fragmentos de outros LGGJs e... Por que eu preciso ficar forte? Como isso vai ajudar a recuperar minha memória? Eu quero mais respostas. Eu, eu sei que talvez você não saiba tudo, mas você sabe mais de mim do que eu mesmo. Então me dá uma luz, me ajuda com alguma coisa. Tem uma maneira de conseguir mais respostas. Infelizmente, isso não vai depender de mim. Tá, e o que eu posso fazer então? Eu, eu já não sei mais o que fazer. Eu... Procuro respostas toda hora e. Eu não sei. Parece que eu tô andando em círculos. Eu não sei, de verdade, Duke Você precisa investigar as pessoas. Mas que pessoas? Eu. Eu não sei de quem você tá falando. Não se faça de tolo. Agora vá! Em breve eu irei visitar. Por que ele tá agindo assim? Eu. Eu fiz algo, será? Aconteceu alguma coisa? Será que ele tá bem? De fato a cidade tá mudando. Agora tem asfalto nas suas e, mesmo assim, eu não sei se eu tô mais forte ou não. Eu tenho minha armadura, mas... No que isso vai me levar? O que isso vai me trazer? Será que eu realmente tô ficando mais forte? Eu não sei. Obrigado, Jenny. Tchau, tá? Quem sabe... Talvez ele seja certo. Eu sei o que eu tenho que investigar. Eu sinto que aquele Pedro que guardava um segredo. E, principalmente, aquele Phantom. Ele tinha alguma coisa embaixo da nave dele e ele não queria que eu olhasse. Quem sabe, se eu descobrir o que é isso, eu consiga resolver meus problemas. Mas isso pode piorar tudo também. Se bem que... O House... Outro dia, ele via me chamado de prefeito. Conversar com ele poderia ser uma ideia boa. É, me parece uma ideia boa. Eu vou fazer isso, mas não agora. Eu vou arquitetar um plano. Quer saber? Hoje é um dia. Hoje é um dia de revelações. Eu vou descobrir o que tá acontecendo, quem tá fazendo e como resolver tudo. E eu só saio daqui quando tiver toda a verdade em minhas mãos. É, voltou a nevar pelo jeito, né? Ao menos nessa estradinha aqui não neva, né? Já é um começo, né? Deixa eu aqui pra casa. Ó, oh, eu tava percebendo aqui é, essa armadura. Conforme eu fui na cidade, eu pratiquei bastante coisas. Agora, eu pulo mais alto. Olha como eu pulo alto. Eu não pulava tão alto assim. Eu vou ter que estudar nos livros como eu posso remover esse negócio do pulo e ver o que mais eu posso aprender, né? Por agora, vamos guardar ela. E eu preciso descobrir novidades. Eu preciso descobrir a verdade. Nem que seja a força. Ué, tem alguém aqui? Calma. Alô, de casa. Já vai, já vai. Oi, oi, tudo bem? Ah. Tá sozinho? Tô, tô sozinho é, Inclusive, tive a pé aqui, mano é, Fechar a porta Ih, que frio, velho Namorado pois ajudado, é, nevando né? muito Foi do nada mas e aí, você é. tá, tá bem? Quer um café? Eu gostaria de um café pra, pra, pra, es, pra esquentar, velho. Tá, tá aí, tenso. Vou ter que fazer aqui, calma aí. Tá, enquanto tu vai fazendo, eu vou te explicando algumas coisas. Eu sei que de café demora pra ficar pronto. Peraí, é, é sobre o que você veio fazer aqui? Aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Então, lembra que a gente se encontrou na, na delegacia recentemente? Sim, foi hoje isso. Então, você lembra que eu fiquei de, de investigar mais a delegacia e todo, todo mundo que trabalha ali? É sim, você investigar o xerife, né? Você falou é, que ele, é, o detetive também, coisa assim, né? Eu não entendi muito bem. Eu tava perguntando pro pessoal onde era que o xerife morava. A minha ideia era seguir o xerife até em casa e tentar é, se, é, investigar a casa dele. Mas não deu muito certo. Ninguém ele sabe exatamente onde o xerife mora. Pois é, uma vez eu tentei seguir ele, mas ele também. Eu também nunca vi ele sendo de lá. Eu vi, tipo assim, ele saindo, andando pela, por parte da cidade e voltando. Eu, tipo, hum. ele, sei lá, ele não tem casa? Qual que é o rolê dele, é, sabe? Eu também nunca entendi isso. É, é, essa é a coisa principal que eu vim te falar Que a Jenny, a secretária lá do xerife Sim. Me deu uma pista muito grande Que ela falou Jenny, basicamente O que ela falou? Ela falou basicamente que o xerife Ele fica muitas e muitas vezes é, De madrugada trabalhando sozinho Resolvendo os casos Mas como eu sou policial Eu ah. tenho acesso aos casos E não tem tantos casos assim pra serem resolvidos Eu já resolvi praticamente a maioria Então tipo, por que ele ficaria Na delegacia até tarde às vezes ele não tem onde morar Ele, sei lá, mora não, na delegacia? Mas aí que tá, ela viu ele Várias vezes na sala dele Mexendo nos papéis, Nossa. até ela sair Da delegacia, então, o que que eu Pensei, será que você não conseguiria me arrumar Alguma câmera pequenininha Pra botar lá dentro da delegacia Da pera, sala dele? Calma, calma, e... pera, deixa eu ver se eu entendi Então você não consegue saber se ele vai embora ou não E você acha que ele tá fazendo trabalhos Falsos na delegacia, é isso? É, porque, como eu te falei, eu tenho Acesso aos papéis e tudo mais, mas, mano, não tenho o que resolver tanto assim. E tá. era pra ele uma sair, câmera? Você ah, quer Uma Câmera, você uma câmera, é isso? É. Eu e você é policial, aqui justamente... tu não consegue arrumar uma câmera? É, eu sou meio policial, né? Eu sou policial, mas eu sou mais guarda florestal. E guarda florestal não tem acesso a isso. Pera, eu. Eu, eu, eu tenho, eu, eu tenho. Calma, deixa eu pegar na minha. Tem um problema. É, ah, o que foi? As câmeras que eu tenho tá na minha mochila. E onde é tá a mochila? Uh, hoje eu encontrei o Tugin desmaiado na cidade. E eu ele não tinha onde dormir. E eu entreguei minha mochila porque tinha uma cama Meu... portátil, um colchonete. Calma de pensar. Faz o seguinte: você sabe onde hum. que fica aquela oficina do Tugin, a do escrito Nails ah, lá? Sei, sei. Vai lá, é para minha mochila tá lá. Você tem que ir sem o Tugin ver. Ninguém pode te ver lá. Vai à noite. Vai para tá. lá, abre minha mochila. Dentro da minha mochila vai ter quatro câmeras. Pega as quatro, duas, quando você precisar, tá bom? Mas tá deixa bom. a mochila lá e não mexe em mais nada perfeito é, então é só. Tá lá no. Por lá, tá? Aí não levou, não, né? Não, quer dizer, ele pode ter pego. Se ele pegou, aí. É. Aí problema. tu me chama, mas, mas... daí eu vou ter que ir atrás dele e pedir de volta. Não, mas. Tá, não sei. mas eu. Deve estar tá por lá. Eu vou, eu vou investigar qualquer coisa, eu volto aqui. Inclusive, você viu que eu não vim. Eu tive que vir andando, nem peguei a, o, a viatura para poder vir aqui, senão o xerife pode desconfiar de tudo isso. Me, me tira uma, uma outra dúvida, é sobre uma outra coisa minha parte, mas eu precisava saber. Tu sabe alguma coisa do Fenton? Que o Fantas sumiu e eu não sei de nada. Ele apareceu um dia meio mal aqui em casa, conversou comigo, coloquei Sério? ele pra dormir lá em cima e fui tentar resolver as coisas, só que eu não vejo ele desde então. Cara, a última vez que eu, vi, eu conversei com ele foi de quando eu pedi o carro pra ele. Eu lembro desse dia, foi faz tempo. Sim, faz dois, três dias. Eu tava até achando estranho. Toda vez eu vou lá e não tá na, na fábrica dele. Tá, por, por agora é, é isso. É só tá bom. me avisa qualquer coisa, tá? Tá, tá. Deixa eu tomar aqui a tua xícara de café. Muito obrigado pelo café de novo. Valeu de coração. E eu vou ver se eu acho essas câmeras. Valeu, LG. Tá, qualquer coisa me avisa, tá bom? Segura. Beleza, beleza. Tá, essa conversa com foca, na realidade, esclareceu bastante coisas, mas isso ainda não é o que eu preciso. Eu preciso saber mais. Eu preciso de mais revelações. Eu ainda preciso saber a verdade. E, querendo ou não, o House foi me chamando de prefeito outro dia. Eu acho que conversar com ele vai ser uma boa. Eu sei que agora, durante a noite, na neve, não é o melhor momento. Eu não sei se eu posso morrer de frio ou algo do tipo, mas eu vou falar com o House. A parte boa é que eu tenho essa armadura, ela me protege, ela faz eu pular meio alto e correr meio estranho, mas pelo menos vai me servir para chegar lá em segurança, eu acho. Eu espero, né? Ao menos eu não tô me machucando por congelamento, então eu acho que eu tô ó, aguentando esse fio por enquanto. House! House aqui? E aí, cara, beleza? A, a gente pode ir conversar? Chega cheguei, entra aí, entra aí, cara. Aí fora tá perigoso. Então, Raul, Nossa, aqui tá bem mais quente, né? É, uh. Lembra aquele dia que eu tava pela cidade, assim, parado, e você me chamou de prefeito? Hum, lembro, lembro sim. Por que tu me chamou de prefeito? Uh, o que você sabe? Você não é prefeito daqui? Não. Da onde a gente veio? Você era prefeito. Um prefeito muito bom, inclusive. Explica melhor é. isso. Como assim, prefeito? Onde isso era? O que isso era? Quem eu era? Era uma, um lugar... Lugar muito parecido com isso inclusive as lojas os Muita coisa que tinha lá, que tem aqui. E a gente tava lá. Eu, você, outras pessoas que eu vi aqui, como o Delete, por exemplo. Nós todos morávamos lá e de alguma forma a gente tá aqui nesse outro mundo. E eu era prefeito? Sim, um excelente prefeito. Depois de, inclusive, eu tentar te sabotar. Mas isso já foi resolvido. Tu me sabotar? Já... Ai, meu Deus do céu. O nome dessa cidade era utopia, era utopia também? Era Utopia também? Aqui também se chama Utopia? Sim, aqui é a cidade de Utopia. E você não lembra de nada? Calma. Pera, já existiu outra utopia, então. Quando você veio pra cá? Eu acho que junto com você, no mesmo na mesma tempo, na mesma época. Não, não entendo. Você, você você, não lembra da muralha gigante que você construiu pra nos proteger? Muralha? Você, como prefeito, é se sentiu o dever de proteger a gente de um ataque que vinha de outro lugar que não era da terra. E aí você fez uma muralha gigante de, de novo. Não, mas o, o, o Carlinho deteve os aliens. Ele falou: Ele deteve os aliens. Do que você tá falando? Esses aliens do Carlinhos não eram da mesma raça dos aliens que a gente tava combatendo no topo. Era outra. Eles eram Nossa. muito mais inteligentes de, Desculpa a pergunta, assim, não sei se vai ser grosso, mas... Sua cabeça tá bem? Tem certeza que aconteceu, que não é um delírio? É, certeza, 100% eu não tenho, cara eu Mas tenho assim, Quando eu é te difícil? conheci, tanto o Apu quanto eu percebeu você tendo um momentos de... Que você perdeu a sanidade, sabe? Não, não parecia não. uma pessoa normal Parecia não, que não, tinha alguma não, coisa não, errada não. na sua cabeça acontecendo E eu não consigo saber se eu posso acreditar nisso que você tá falando Eu não sei se isso é verdade Eu entendo você perfeitamente Porque vendo o jeito que eu tava, com aquela roupa mas, cara, não, não. Isso é muito real, LG. É muito. Confia, cara. Por que você estava no hospital? Eu, na verdade, eu estava com aquela roupa no hospital de utopia que a gente mora. Sim, no não hospital era aqui. de utopia. Mas não era nesse hospital, era no outro. É como se esse lugar fosse um espelho de onde a gente morava. É muito estranho, é muito não. estranho tudo isso. Eu sei, é difícil de compreender. Calma. Mas, LG, acredita, cara. A cabeça a tá a Minha cabeça está doendo. Minha cabeça está doendo muito. Calma, calma, cara. Calma. Quer se deitar um pouco? Não, não, não, eu não posso deitar agora né? Se eu deitar, eu desmaia. Tá, pera Pode perguntar Então por eu que eu não sou um prefeito falar. aqui? eu era prefeito lá? Por que eu não quero me candidatar aqui, então? Eu não sei, pra mim Pra mim você era prefeito daqui Por isso que eu te chamei de prefeito aquele dia Eu não, eu não tô entendendo nada também Eu tô, tô confuso quanto você Mas graças a um livro misterioso que eu recebi Me deixa ver esse livro Aqui, ó Eu não sei até agora quem foi que escreveu Mas tá. graças a ele eu consegui recuperar muita parte da minha memória Pera, esse livro é pro House House, você bem de outro universo que talvez não exista mais. Nosso universo foi invadido por seres de outro planeta. Infelizmente, você sofreu um grave acidente de avião, que faz você perder a minha... hum, Que história é essa? Esse avião, eu bati na muralha que você fez. Pera, não foi você que escreveu, né? Não. Pelo jeito, está que tudo escreveu. escrito. Parece que quem escreveu estava desesperado. E quem será que foi que escreveu Tem, tem isso, cara? muitas coisas que dá pra ver que foi feita na pressa que Tem eu, erro, sim Eu, eu, eu li Mas o resto ou... Espera, eu, eu, eu, eu, eu vou ler tudo Ainda me lembro dos bons momentos que passamos juntos Com nossos amigos fiéis Que saudade daquele tempo onde todos eram felizes House, eu não tô me sentindo bem Espero que Calma. você se lembre das suas origens, das suas origens. Calma eu, eu não é que quero ler tá mais, bem? eu não quero ler mais, isso não tá me fazendo bem. Você também faz parte dos nossos amigos fiéis, eu lembro, eu lembro, nós éramos todos amigos. House, se eu era seu amigo, se você importava alguma coisa pra mim, porque eu não lembro de você? Porque pra mim você Sim. não significa nada, eu não... Não, não sei. Pra mim você e qualquer pessoa da cidade é a mesma coisa. Eu. Sei lá, a gente é amigo agora e tudo mais, só que. É isso. Eu não, não tenho nenhum sentimento por vocês. Você é uma pessoa nova pra mim. O que eu posso fazer pra você conseguir acreditar e voltar suas memórias? LG, LG, a, mundo invertido. Não, nada. Não, não sei o que é isso. Foi a aventura mais sinistra que a gente passou, LG. Era quase causa inexplicável, o um mundo invertido do nosso. E você fez contato era. comigo e eu te salvei, Espera. eu te ajudei. House, eu... eu... Você não lembra é. nada disso? Me dá uma luz, eu era forte. Você era um pouco, mas você era mais inteligente. Você rolava uns planos muito bons. Foi você que tirou a gente do mundo invertido, cara. O então, seu plano cara. de matar o boss. Cara, você eu, não lembra eu, de nada eu, disso? Eu devia ter alguma coisa, devia ter alguma coisa. Coisa. Tem que ter e... alguma coisa, tem que ter algum jeito De fazer você recuperar ordinha, mano. Eu preciso de força, House, eu preciso de força uh, Já sei Você tinha uma ah, espada não. com Mas... dano Infinito, LG Pera, calma Hã? Sim, cara. Você, talvez se você achasse essa espada nesse mundo, talvez você talvez você tenha as suas respostas, cara. Como assim, Dona finito? Tudo tem limite. Você conseguia, cara. Você conseguia dar um jeito sempre. Eu lembro, velho. Você tinha essa espada. Será que tem ela aqui? Era só você que tinha. Era só sua, velho. Não sei. Tem alguma dica? Era... Não sei. Eu, eu preciso pensar. Eu, eu acho que eu sei o que fazer. É... Briga... Tem alguém que eu não posso confiar aqui na cidade? Até onde que eu sei, não. O Phantom tava mim? lá? Não, o Phantom não. É. Bo boa noite, Raul. Obrigado. Fica bem, LG.